Quem é esse Deus grego? eu falei pra você ficar fazendo essas coisas, o cara vai se apaixonar por mim, você vai perder, hein? Quem é esse Deus grego? Gente, ó. Agora o aí batendo na porta ali, ó. Falando que me quer, você vai ficar sem, assim, hein? E aí? <risos> Tudo bem aí, graças a Deus? Só minha mulher tá brincando com fogo. Vai ficar sem, assim, falando. Tem cara aí que já tá sonhando comigo, que eu sei. Nossa, eu vou perder você pra um homem. Ah, Fazer o quê? Se tiver dinheiro senhora se tiver dinheiro em gol quadrado eu vou na hora <risos> se não tiver também eu tomo tudo o dinheiro dele com tudo em gol quadrado velho olha aqui Faleceu. até o pai dele Pro tá vazio. rindo aqui ó até o pai dele tá rindo tá ligado né deixa eu falar Vamos lá para mais uma gambiarra? Essa é gambiarra mesmo, hein? Gambi lover! Ah, é só cuidado, né, gambiarra que funciona, né, amor? Nós gostamos da gambiarra. Nós gostamos de se incomodar. Não tem nada para fazer. Vamos procurar. Hoje é sabadão, né, amor? É isso aí. <risos> vamos lá, então? Ó. Essa é mais uma daquela, hein, amor? Rapidinha. Não, não é rapidinha, não. Vai demorar, mas vamos lá. Essa é mais uma daquela que todo gol quadrado tem esse B.O. Todos. Verdade. Verdade. Eu já quase fiz vários bancos voar no mato por causa disso aqui. Você vai colocar essa, essa coisinha aqui, ó. Primeiro você vai lá no seu banco e cata ele, que vai estar tudo mole assim, ó. Aí você vai regular o um negócio assim, ó. Não vai. Não vai. Filho. Esquece. Já alguma uma vez, tá bom. Aí. Ó, o que, que eu já fiz nesse negocinho aqui? De todas as gambiarra que eu fiz, na hora que você vai colocar esse negócio, ele sai. Lá no trilho Ele cai fora Meu, isso vai dando um nervo Um ódio O que que eu fiz? Ó, comprei novo, tá? É 10, 10 15 Acho que é 15 reais Kitzinho aqui pros dois bancos Já amarrei com arame aqui, ó <risos> Fazia um X Com enforca-gato Só que ele estourava Mano Vou falar para você Já passei rápido a, a coisa que eu tive A solução que eu tive É, é isso aqui, ó Furo aqui ferro e tudo, né? Não, furo ferro. A, a, a, a intenção é essa, ó. Uma broquinha de 4 milímetros aqui ó. Ingredientes para essa receita. Uma broquinha de 4 milímetros, Um rebitinho pop. Rebitinho. Vem aqui. Ó, tem que furar a mão um pouquinho pro rebitinho entrar a mão um pouquinho. Eu pensei nisso, É, ah, você nunca pensou, porque tem eu, né? Se não tivesse eu, você ia pensar. Pode ter certeza de tanta raiva que você ia passar com isso. <risos> ó. Acabou o seu problema. Olha. Quero esse. ver isso aqui sair daqui agora. Você arranca o assoalho, mas não arranca isso aqui. Olha. Precisa tirar, foi... trocar? Você vem aqui, ó. Vou, vou arrancar pra vocês verem. o rebite, sem quebrar a broca, hein? Pelo amor de Deus. Mas você vai perder um negocinho nisso aqui, né? Arranca ela meio na marra assim, ó. Desconta toda a raiva que você tem nele <risos> Ó Aí, ó Se dá pra não quebrar a broca Essa furadeirinha é boa, amor? Não é furadeira, né? É, furadeira. é uma furadeira É boa, né? Da Wonder. Que a... Wonder? É Deu out Ah, deu é out É a melhor ferramenta que eu já comprei na minha vida É muito boa É, já fica a dica aí pra galera, né? Pode comprar, o que é boa, bicho Né? Aqui, ó Fura de novo Fura de novo Rebite Pop É só colocar Coloca, empurra e aperta ó. Um rebitinho desse aqui, ó Custa 20 centavos 20 centavos? 20 centavos, resolve o seu problema E aí? E aí, beleza? Tranquilo? Como é que tá? <risos> Repete Quanto que é esse do esse aparelho? Lado. Quanto que é esse aparelhinho? Isso aqui eu não sei porque é emprestado Eu emprestei faz uns 3 anos, eu não devolvi mais <risos> Aí o Caio Dono não pediu, não devolvi mas é, isso aí deve ser baratinho também. Faz igual eu, pega emprestado. Um 20 conto. É, aí agora vamos lá no. Coisa, ó. Isso aqui é bom ter também lá, viu? Bom não, é essencial, ó. Vamos lá no carro agora. Vamos, na nave. Esse aqui vai aqui, ó. Ó. No túnelzinho aqui, ó. Deixa eu só lembrar qual que é a posição dele aqui, ó. Assim, ó. Tá pegando? Tá pegando Cadê? Cadê que tá pegando? Tá vendo, ó? Bota aqui um cachorro Não vai ter nem barulho Quanto que é isso daí, amor? 15 conto Pros dois bancos silicone né? Já vem Não, isso? Não, vem no kit E o nome? Eu vou saber do nome <risos> <risos> Muita informação técnica, né? Não vai, amor <risos> oh. Kit pro, pro trilho do banco É só é, qualquer auto peça tem Qualquer um Botou aqui Fechou? Agora eu vou lá fazer do outro lado E depois eu vou mostrar aqui colocando o bicho Foi? Foi o mesmo processo Aí, ó Fiz do mesmo jeito do outro lado aqui Os dois lados do, no pente Agora aqui, ó Também isso aqui é importante Fica aí Ó Pega uma graxinha Você pega uma graxa Mas que tem a graxa, tá? Não que tenha acabado assim, ó. Pra você não ficar... Aí você passa uma graxinha aqui, ó. Que é onde vai deslizar lá, certo? Ó. Hum. Aqui, você só dá uma sujeirinha assim, ó. Pá. Mas lá no trilho... Vem cá, amor. Aqui no trilho eu já passei, ó mostra ali, amor Lá no trilho, lá dentro, ó A graxinha Lá Olha lá, já passei a graxinha Cuidado para não melar o carpete Agora vamos colocar no lugar, hein? A barriga às vezes dá uma atrapalhada, bicho. <risos> Atrapalha, amor. Atrapalha. Tem que levantar essa coisa aqui, ó. Deixa o cara tem Aí, ó. O silicone é só de um lado, da parte que vai no meio? É. É só um lado então. É. Peraí é ah, que virou tá. o troço ali, ó. Colocou o banco. Foi. Aí, ó. Agora põe a travinha. Famoso parafusinho com porca. Mostra aqui, uma travinha. Ali na ponta ali, ó. Bem na ponta do banco vai ter um furinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, bem na pontinha. Tá vendo? Aí você põe um furinho aqui, ó. Um, um. Parafusinho aqui, pra quando você for correr ele pra trás, ele não sair do trilho. Entendeu? Olha que dica Deixa eu botar aqui Ó, fazer. ó Finalizado Travou, ó Não mexe Tá mexendo aqui o encosto, né, que é normal, ó Mostra mexendo, amor Não mexe mais Levantou a pinguela <risos> Põe na posição que quer É isso, Simples de bonito Fechou? Agora eu quero deixar uma dica Eu ainda não fiz, mas eu pretendo fazer Se você quer um trilho desse da NASA Eu vi no canal do Alex do Gol Quadrado Entra lá e vê o que, que ele fez Nesse trilho aqui ó. É uma engenharia da NASA, mas ficou animal Então quem quiser, tiver um pouquinho mais de tempo para mexer é porque eu não mexi ainda, porque o meu banco era de alumínio, né amor? É, verdade. O seu também. Talvez eu faça no seu mais pra frente, que vai voltar os bancos recado. Então, fica essa dica aí. Quem quiser ir lá ver, Alex do Gol Quadrado. Fechou? Espero que tenha sido útil. Diquinha simples, mais funcional, pra sempre tentar manter o nosso golzão velho quadrado. Top. E pau nos opala. Renata. É Tchau.